Um personagem bem construído é uma simulação de uma pessoa real. E essa simulação contempla comportamento, relacionamentos interpessoais e, entre outras coisas, a forma de falar. Mas será mesmo que transpor 100% para o papel o modo como pessoas falam é uma boa saída para levar o leitor a uma experiência positiva? É o que veremos neste vídeo. Você vai aprender a analisar as falas de personagens.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 Basta observar a forma como pessoas reais falam e copiar, certo? Não mesmo! A ficção é um simulacro da realidade. Qualquer criador de histórias tentará sempre deixar a sua obra o mais autêntica possível. Contudo, se ele transpusesse palavra por palavra que sai da boca de pessoas reais para colocá-las na boca de personagens da ficção, haveria problemas de entendimento por parte dos leitores. A oralidade tem defeitos e males entendidos corriqueiros que são corrigidos no mesmo instante justamente porque o falante está ali para tirar qualquer dúvida. Mas, na literatura, o escritor não vai junto para explicar caso haja qualquer mal entendido. Por isso é tão importante a clareza. Veja um caso clássico de oralidade. Um amigo pergunta para o outro. Você vai fazer o trabalho? E ele responde. Não, eu vou. Olha aí a ambiguidade. Ele vai ou não vai? Analisando com calma, se ouvirmos essa resposta com a entonação adequada, dá para entender que nesse não há mais por trás. É como se esse não fosse um código para não vou deixar você na mão, ou não se preocupe. Enfim, podem ser várias frases, mas todas positivas de acordo com a entonação. E mesmo que o amigo não entenda de primeira, ele perguntará e ali mesmo será desfeita a ambiguidade mas por escrito não há entonação e nem essa oportunidade de desfazer o mal-entendido diretamente com o autor. Se colocar ipsis literis essa conversa em um livro, você causará um tropeço no olhar do leitor que poderá não entender momentaneamente a mensagem e terá de se concentrar mais do que é preciso nesse ponto para entender. Tá, mas aí você diz, ah, mas é só um momentinho, ele vai entender pelo contexto. Ok, é verdade. Mas outras técnicas dependem também do contexto para se concretizarem. Quanto mais responsabilidade você jogar no contexto, menos eficaz será o que depende dele para a concretização. Imagine que o livro esteja repleto do começo ao fim de tropeços como o do exemplo. O leitor, na maioria das vezes, não os perceberá. Mas a soma de todos eles deixará o leitor com aquela sensação de não render a leitura, porque, além de fazê-lo gastar mais tempo e atenção do que normalmente investiria, esses tropeços farão com que as técnicas que dependem do contexto percam força. Afinal, a atenção do leitor ficará dividida entre esses tropeços negativos e as técnicas positivas, pois você estará dando o mesmo peso aos dois. E é nesse momento que o leitor ou abandona o livro, ou chega ao final com uma sensação ruim. E nenhum escritor quer que alguém pense mal de sua criação, né? Agora, olha esse caso. João, vem jantar que eu tenho que lavar a louça. Tá vendo aquele que ali? Na verdade, ele é uma corruptela da conjunção por quê". Na oralidade, o ser humano tem a mania da facilitação, da abreviação, do encurtamento, até mesmo em relação a nomes. É por isso que existem apelidos. Enfim, essas facilitações, abreviações e encurtamentos oriundos da oralidade concedem à linguagem coloquial liberdade e leveza que a linguagem literária escrita consegue simular somente até certo ponto. O impeditivo será sempre a falta de clareza. Ou, como chamamos lá atrás, tropeços. Cuide para que esses tropeços não causem danos à experiência do leitor, ok? Mas calma que nem todos os traços da linguagem oral são negativos. Você pode enriquecer as falas de seus personagens com neologismos inerentes à linguagem falada, que não cairiam bem na escrita do narrador Sisudo, aquele onisciente que não faz parte da história. Se você não se lembra o que é neologismo, eu vou refrescar sua memória. Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de palavras e expressões e também na atribuição de novos sentidos a aquelas já existentes. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial para atender a uma demanda. Sabe o um neologismo popular que ilustra bem a linguagem oral? Bitelo. Bitelo tem origem popular, sabe-se lá de onde, e significa grande, enorme. Aquele peixe era bitelo. Você não consegue imaginar um narrador sério narrando isso. Com certeza cai melhor na boca de um personagem.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 É por tempo indeterminado ou enquanto durarem nossos estoques? Não perca tempo e compre agora mesmo. Além de neologismos, a oralidade também ressignifica palavras, tirando aspectos negativos e conferindo positivos, como é o caso de puta, que deixa de ser palavrão quando usado como adjetivo de grande. Ele era um grande ator. Ele era um puta ator. Mas atenção! Atenção! Tem um caso de palavrão ressignificado como adjetivo que contempla tanto o aspecto positivo quanto o negativo. Dá só uma olhada. Percebeu? Será o contexto que dirá se o predicativo do sujeito está se referindo a uma qualidade ou a um defeito. É preciso também tomar cuidado redobrado com as gírias e jargões. Lembre-se de que sua história será lida em várias partes do Brasil por públicos muito diferentes. Se o seu personagem utilizar uma gíria conhecida na região sul do Brasil, talvez o pessoal do sudeste ou nordeste tenha dificuldades para entendê-la. Ou se for uma gíria de uma molecadinha adolescente, talvez eu, um quarentão, fique sem entender. Aliás, acabei de me lembrar de um caso em que eu fiquei mesmo sem entender. Encontrei uma amiga tempos atrás e ela estava com sua sobrinha de uns 14 anos. A garota me fez uma pergunta que eu não me lembro agora e, diante de minha resposta, que também me esqueci, respondeu algo de que não me esqueço. Deixa no gelo. Se você já tinha ouvido essa expressão, por favor me conte nos comentários, porque eu fiquei calado sem entender que isso significava deixa quieto ou deixa pra lá. Não estou dizendo para retirar as gírias da boca de seus personagens, hein? Mas, se for utilizá-las, redobre a atenção naquela fala específica e no seu entorno. Pergunte-se, essa fala ficou clara para pessoas que estão fora da minha bolha social e regional? Peça para outras pessoas lerem. Se possível, que sejam de outras tribos, de outros locais. Com certeza você ficará mais seguro da escolha dessas gírias. Uma gíria bem empregada pode contribuir com a formação do idioleto do seu personagem. Vale a pena você assistir ao vídeo que fizemos tempos atrás sobre como utilizar dioletos em falas de personagens. Mas, para darmos prosseguimento a este vídeo, basta você saber que cada indivíduo tem um vocabulário particular formado por palavras que ele, deliberadamente e também involuntariamente, escolhe utilizar, seja pelo significado ou até mesmo pela sua sonoridade. Então, quando você se depara com uma situação bonita e opta por dizer que fofo em vez de que lindo, o que fofo faz parte do seu idioleto. Da mesma forma que outras decisões linguísticas diárias que você toma, muitas delas até inconscientemente. Resumindo, o conjunto de todas as palavras que cada pessoa usa é o seu idioleto particular, inclusive as gírias. Como quando você usa dois palitos em vez de rapidinho. Se liga em vez de fique esperto. mina em vez de garota. Compreendeu? Então vamos adiante. Existem várias técnicas de simulação de linguagem oral que você pode utilizar. Muitas delas até já ensinamos em alguns vídeos, como as pausas dramáticas, que podem ser simuladas com as reticências. Ou a interrupção brusca da fala para continuar falando outra ideia, como mostramos no vídeo sobre anacoluto. Ou a externalização de sentimentos por intermédio de sons, como ensinamos no vídeo sobre interjeições. Vale a pena dar uma estudada nesse conteúdo. Ah, acabei de me lembrar de uma situação muito usada na oralidade que, se bem usada, pode trazer nuances interessantes nas intenções dos personagens. Trata-se de né, contração da pergunta, não é? Acompanhe esses dois casos. Percebeu? No primeiro caso, o personagem está categoricamente afirmando que a casa é verde, enquanto no segundo, o personagem parece não ter certeza e está pedindo uma confirmação. Ao usar esse né, você, como escritor, pode conferir insegurança ao personagem. Mas também pode, dentro de um contexto, fazer o contrário, conferir um tom forte e ameaçador ao falante. Você não vai se sentar aqui do meu lado com essa coisa gordurenta, né? Ou seja... O personagem já deixou claro que não vai aceitar um colega de acento tão nojento. Você também pode utilizar palavras que são reduções de frases e intenções discursivas mais elaboradas. Veja esses casos. Bem, comigo ele sempre foi gentil. Esse bem é um recurso que usamos na fala para introduzir a real mensagem, Aqui importa. Ele funciona como um código de uma frase maior. No caso, é como se dissesse, não queria te contrariar, mas... Da mesma forma, utilizamos o BOM. No caso, esse BOM aí está resumindo algo como para começo de conversa. Outro caso assim é a interjeição ER, que não significa frase alguma, apenas um som que o personagem solta para pensar em algo porque foi pego desprevenido. É, sei lá. Enfim, se você acompanha todos os meus vídeos, vou parecer repetitivo agora ao dizer que não há certo ou errado em livros, e sim o que funciona e o que não funciona. Avalie bem os ônus e os bônus no uso de artifícios da oralidade para que as falas de seus personagens sejam sempre naturais e alcancem bons resultados, levando uma boa experiência de consumo aos leitores. E é muito importante você saber bem como grafar diálogos. Tempos atrás, lançamos um vídeo sobre como usar o travessão na fala de personagens. Acredito que ele pode te ajudar. Clique na imagem para assisti-lo e até o próximo vídeo.